Oi? Controle biológico de pragas. Eu pensei que tivesse acabado, mas eu lembrei de mais um. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Ainda ontem eu conversava com minha irmã, num, num bairro novo de uma cidade onde ela está morando. E vira e mexe, entra aranha dentro da casa dela. Mas aqui, zona rural, aranha não entra dentro de casa. E eu fiquei matutando por quê. E aí eu lembrei, e vou contar as histórias para vocês. Então, apesar de ser na zona rural, não entra aranha dentro de casa, não tem barata por aqui, não tem rato. Rato que tem é ratinho de campo, mas que também não entra dentro de casa. Bom, primeiro, por que, que não tem barata? Porque a gente não está ligado na rede de esgoto aqui da, do chacramento. Nosso esgoto é isolado. As baratas acabam entrando dentro de casa porque transitam pela rede de esgoto. Como aqui não tem, essas baratas não chegam aqui. O que chega é umas baratinha pititinha Isso de vez em quando. Chega, mas é por conta de é, barata silvestre. Não é barata aquelas baratinhas, mas elas também não conseguem passar por todas essas camadas de, de proteção. Mas e as aranhas? Por que é que não entram? E aí é por conta de que aqui em casa tem um punhado de vespas que fazem ninho no lugar mais interessante, nas caixas de som no meu ambiente de trabalho. Vamos dar uma olhada como é que funciona. Vespa limpando a, a casinha para uma nova cria, uma nova geração. Já está tirando aqui os restos da aranha que trouxe meses atrás. Vai limpar toda a casa, vai buscar outras aranhas, vai trazer quatro, cinco aranhas aí para dentro. Vem com a fêmea faz a inseminação, a fêmea coloca os ovos em cima da aranha, a fêmea fecha a porta da casinha e dali dois meses nascem novas vespas. Mais uma cavidade que as amiguinhas é a terceira, estão trazendo aranhas, para poder depois colocar os ovos. Ah, essa segunda já fechou, a primeira fechada e a terceira que já é do ano passado, todas são né, ela está semi-aberta e a vespinha acabou de trazer uma aranhinha para dentro. Ah, foi colocar os ovos e o companheiro já está se preparando para ir buscar barro e trazer para fechar a Vespa deixou um pequeno buraco no último lugar que ela entrou e fechou as formigas estão indo atacar a aranha que está lá paralisada olha que interessante hum. Daí que essas mesmas vespas, elas do lado de fora, se estão pegando aranhinha pequenininha, tem outras vespas que vão pegar aranhas maiores. De tal maneira que o controle biológico vai se estabelecendo ao longo do tempo e a gente fica mais tranquilo. Então, apesar de ser zona rural, de ter aranha, cobra, lagarto, escorpião... Tudo por aí. Mas dentro de casa não chega nada disso. Aliás, escorpião, eu estou exagerando, porque por aqui nunca vi. Né? Nem sei nas proximidades de ter tido. Mas aranha sim. E elas não chegam dentro de casa, porque a casa está protegida. Biologicamente protegida. Queria aproveitar e mostrar para vocês essa outra vespa. Ela foi pega numa, numa casa próxima. Mas eu já vi dela por aqui também. E olha que ela é grandona. Olha o tamanho do meu dedo. Essa vespa, ela não vai pegar aquelas aranhinhas de jardim. Ela vai pegar umas aranhonas que estão por aí. E como essas vespas... Então, por aqui tudo, eu sei que essa ou essas, né, tem outros tipos também. Elas estão fazendo o controle e a proteção da casa lá do lado de fora. E isso ajuda a explicar por que é que a aranha não vem aqui para dentro de casa. Então, tiverem estiverem curtindo as ideias, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E compartilha com os amigos. Vamos trocar umas ideias? Grande abraço e até a próxima!